Eu sou a Silvia Gonçalves do Mulher Mais de 40 e no vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas novidades para você ter aí na sua casa. são os produtos da Betanin, uma empresa brasileira no segmento de utensílios de limpeza doméstica. E esse mês a Betanin está em aniversário, completa 75 anos de existência. Com certeza você já ouviu falar em alguns dos produtos que estão sob o guarda-chuva da Betanin. Esprebon, Noviça, Brilhos, Sunilux... Betanin GT e Beta Banho. E se você quiser ver mais produtos da Betanin e suas marcas, dá uma chegadinha lá no Instagram pra você ver os vídeos que eu já fiz com todos os produtos que eu já recebi aqui. Pra facilitar a sua vida, eu vou colocar aqui embaixo, no box de informações, os links dos vídeos que tem lá. Ah, aproveita e me segue lá no Instagram, arroba 40 Lá eu falo sobre moda e beleza da mulher madura que vos fala. Mas antes de eu te mostrar os produtos, aproveita agora e se inscreve. Aqui no canal, se você ainda não é inscrita. Ative! O sininho para você receber notificações de que tem vídeo novo aqui no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, curte esse vídeo agora. Combinado? E aqui estão os produtos que a Bethany me mandou. E eu vou mostrar cada um deles para você não perder nenhum detalhe e o que ele pode fazer na sua casa. E o primeiro produto que eu vou te mostrar é esse aqui, da Esprebon. Ele é um limpador multiuso Organic. Possui bicarbonato e álcool. E esse álcool, ele é orgânico. Tem cheirinho de laranja e, além de tudo, ele limpa, desinfeta, desengordura e você pode utilizar em qualquer área da casa. Outro produto da Esprebon são essas esponjas. Aqui são duas esponjas que vem em cada pacotinho e ela tem dois detalhes importantíssimos. Primeiro, ela possui íons de prata que protegem contra as bactérias com eficiência de 99,9%. Além disso, ela inativa o grupo de vírus do coronavírus. Então você deve ter uma na sua casa. Um detalhe importante é que essa esponja ela vem com uma camada maior de espuma e essa espuma é macia que te ajuda na hora da pegada da esponja e também na durabilidade dela e o outro produto que eu recebi da Esprebon é esse desinfetante de uso geral em aerosol o aerosol é praticidade pura né e você pode utilizar em vários lugares como superfície das mesas antes e depois das refeições na parte do lixo e vasos Toda aquela área. Pode aplicar na sola dos sapatos, nas maçanetas, nos corrimões de escadas. Olha, são tantos locais. Tudo isso porque esse desinfetante, ele elimina 99,9% das bactérias. E agora eu vou mostrar os produtos que eu recebi da noviça. Um deles é esse aqui. Neutralizador de odores para geladeira. Ele tem carvão ativado e fica na geladeira por até 90 dias. O mais legal é que tem um espaço para colocar aqui a data e controlar o prazo dos 90. Recebi Neutralizador de odores da linha Closet. Essas bolinhas aqui, elas, além de neutralizar o odor, também eliminam a umidade e liberam um cheirinho de cítrus. Você pode colocar em gavetas, e dentro do seu armário, dentro de mochilas, bolsas e malas. Tá valendo tudo para deixar aquele cheirinho bem gostoso. Outro produto da noviça é essa. Pá para limpeza leve. Essa pá tem várias informações e vários detalhes que podem fazer a diferença aí para você. Preste atenção. Primeira coisa é que ela tem essa base de 24 centímetros que facilita na hora de retirar o lixo do chão. Essa parte aqui ela é com um silicone que ao colocar no chão ela encosta, ela cola no chão e, na hora de jogar o lixo, toda a poeirinha daquela mais fininha, vai pra pá essa área dentada tem uma utilidade é o momento aonde a vassoura depois que joga todo o lixo na pá você passa nesse dentinho aqui ó para limpar as cerdas na hora de guardar a pá duas opções a primeira é pendurar num ganchinho que vocês têm aí na sua área de serviço mas se você não tiver ganchinho você pode guardar essa pá junto com a sua vassoura a vassoura que você tiver aí. Vou te mostrar como. É só você colocar a sua pá em qualquer vassoura. Não precisa ser necessariamente a vassoura da Betanin, porque a gente sabe que todo cabo ele tem um diâmetro padrão. Você prende a sua e pode levar pra onde você quiser ou guardar aonde você quiser. Antes de continuar te mostrando os produtos, eu quero te perguntar uma coisa. Já conhecia algum desses produtos que eu mostrei? E a Betanin e suas marcas? Você já conhecia alguma delas? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E o último produto que eu vou te mostrar é da marca Sunny Lux. E é uma escova com reservatório para banheiro. Ela tem vários detalhes que facilitam a sua vida. Para começo de conversa, é... Essa área que você pega é o reservatório. É aqui que você vai fazer a sua misturinha e vai colocar aqui dentro. Você abre a parte do cabo, coloca o líquido aqui dentro e fecha. Feito isso, você vai dar bomba. Para a sua mistura e para a esponja Essa parte aqui é emborrachada E conforme se aperta Vai entrando o produto para esponja E você lava tudo Terminou de fazer o uso Retira aqui atrás Aperta e bota para lavar essa, Só essa parte aqui Se você já tiver com a sua esponja muito usada Você pode fazer a compra só dela Só o refil E aí na hora de colocar É só você encaixar e tá pronto a sua esponja pode ficar lá ó no seu ganchinho só secando pronta para a próxima faxina então, esses foram os produtos que eu recebi da Betaninha, aniversariante do mês de março. Eu queria que você me contasse, desses produtos que eu te mostrei, qual que você ficou mais curiosa em conhecer. Me conta aqui embaixo. E se você ficou interessada em adquirir produtos Betanin e suas marcas, saiba que existe uma loja online que você pode comprar todos esses produtos. Chama-se Lot's Home Shop. E eu vou deixar o link da loja aqui embaixo no box de informações que entrega para todo o Brasil. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não deixe de se inscrever e curtir esse vídeo para ajudar na divulgação do canal. Então é isso. Grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.